Preste atenção, você tem um computador em casa com acesso à internet? Está disposto a trabalhar? Então ganhe muito dinheiro comprando produtos importados baratos no exterior e vendendo mais caro aqui no Brasil. Você pode ter uma ótima renda extra importando produtos originais como roupas, perfumes, relógios, eletrônicos, suplementos alimentares e muitos outros. Economizando em suas compras até 90% quando comparado ao preço praticado aqui no Brasil. O método é simples, fácil, prático e seguro, podendo ser feito por qualquer pessoa. Conheça o método Fórmula da Importação. Clique agora no link abaixo no campo da descrição. Você terá a oportunidade de começar a importar produtos de diversos países, como Estados Unidos, Peru, China e outros, comprando diretamente da fábrica e pagando pequenos preços. Aprenda o passo a passo do processo de importação e tudo o que é necessário para realizar uma importação segura. Conheça o segredo da milionária indústria de importação ao comprar produtos em vários países e vender no Brasil. Trabalhe em casa pelo computador, sem estoques e sem custos iniciais. É com certeza uma das maneiras mais seguras de ganhar dinheiro na internet. Acesse agora o método fórmula da importação, clicando agora no link abaixo no campo da descrição.